Na primeira leitura, o profeta Eliseu passa numa terra que se chama Sunam. E nesta terra vive uma distinta senhora que o convida para tomar uma refeição em sua casa. E a partir daí, sempre que Eliseu passava por aquela terra, ia tomar uma refeição à casa desta distinta senhora. A generosidade desta mulher não fica por aqui e, conversando com o seu marido, decidem construir um quarto no terraço da casa para que o profeta tivesse não só a refeição, mas um sítio onde ficar, sempre que por lá passasse. Eliseu, sabendo da de, de situação deste casal, que não tem filhos, e querendo recompensá-los por esta amabilidade, esta generosidade, por esta hospitalidade, pois fazes uma promessa, que no ano seguinte vão ter um filho nos braços. Na verdade, é o próprio Deus que não se deixa vencer em generosidade e em atenção à generosidade que o casal tem com o profeta, pois concede-lhes este dom imenso de terem um filho. O sentido da hospitalidade eh, mais profundo é dado por Jesus no Evangelho. Jesus identifica-se com cada um dos nossos irmãos e irmãs com que nos encontramos, no fundo se humanamente falando é bom sermos bem educados, agradáveis, assim como nós gostamos que os outros nos tratem bem, nos acolham bem, por outro lado, no sentido cristão, nós temos uma razão extra, é que Jesus identifica-se com aquela pessoa que vem ao nosso encontro e então sermos bem educados, agradáveis, acolhedores, compreensivos com as outras pessoas, no fundo nós estamos a ser com o próprio Cristo. É o olhar da fé que nos convida a ver nas outras pessoas à nossa volta a presença de Jesus. Esta é a razão que... O que leva o cristão a ter um acolhimento mais delicado, mais dedicado, inspirado na fé. Para terminar, gostava de deixar algumas coisas muito práticas a nível do acolhimento, a nível da hospitalidade. Nós devemos em primeiro lugar ser uh, hospitaleiros, dizer, acolher bem outra pessoa, respeitar, ser amáveis com as pessoas com quem vivemos, as pessoas da nossa casa. Podemos primeiro fazer um esforço para sermos agradáveis, cumprimentá-los todos os dias, bom dia, boa tarde, quando pedimos alguma coisa, pedir-se faz favor, agradecer os serviços que nos prestam, amáveis, ouvi-los, gerar conversa. Também a nossa amabilidade deve ser com as pessoas de fora, quando nos encontramos, cruzamos com pessoas conhecidas ou algum serviço no um transporte público, no supermercado, saber pedir-se faz favor, saber agradecer, saber reconhecer tudo aquilo que fazem por nós. E também, depois quando há pessoas que querem vir falar connosco, pessoas amigas, pessoas conhecidas, às vezes têm a ver com o trabalho, outras vezes não, saber arranjar tempo, disponibilidade, prestar atenção a que as, às pessoas que estão a falar connosco, prestar atenção àquilo que elas têm no coração, que as preocupa, Portanto, este é o verdadeiro acolhimento, esta compreensão. pois vamos pedir a ajuda de Nossa Senhora, que possamos ver em cada um e cada uma dos nossos irmãos e irmãs, o próprio Cristo, e possamos forçar-nos para acolhê-lo sempre, com todo o nosso coração.